essa coisa do, do excesso, né? Do, do coisa a mesma coisa. As coisas vão. Eu, eu, eu gosto dessas coisas montoadas bem mineiras. <risos> Da gente conversando, introduzindo assuntos, falando. É como um encontro, um bate-papo mesmo. É desculpa para encontrar com as pessoas. Claro. Né? A gente é, falando é de encontros, um né? É como um bate-papo. <risos> a gente. Aquela, a gente já desde, desde a última vez lá do, do Fronteiras Líquidas, a gente falando ah, dos encontros, dos encontros, eu falei, é isso mesmo. Vamos encontrar, Ai, vamos. desculpa para tomar um café. É, mas é, e conversar né? e a gente levantou tanta coisa, Rui. Quando a gente, quando eu conversando com o Ju assim de, meu Deus, é muita coisa para conversar, com o Rui. Que não dá nem para definir uma coisa, porque tem assim a tua história do assim pensando no da saúde, né? Que a quantidade uhum. muita, muita gente que segue tem vontade de saber como é que começa, como é que é, da onde eu saí, o que, que eu fui fazer Fui fazer aula onde, fui buscar Como é que eu cheguei, onde é que eu fui E aí E aí o trabalho profissional Como bailarino E aí a, a, a Era ser que Que foi muito tempo né, Durante muito tempo e com muita coisa E aí tem a história Olha a quantidade de coisa Tem a história da Ecole do Sábio Também que é muito legal de tu contar Já linkando com a com a história das danças negras, e isso foi muito legal, porque lá na UBS a gente estava falando, eu fui na plenária da, da, da Ezefide, que a Ruby apresentou, sobre o currículo, sobre uma possível mudança de Sim, currículo, um estudo ontem, do né? currículo, foi é. ontem. E aí se levantou isso, tem uma turma muito forte, isso aqui é um Trotsky junto contigo, Sim. Tipo, com, essa, com esse pensamento político é. mais, mais engajado, mais... E aí tocaram nesse assunto, que é junto, junto com a Lupa Ludo também, que colocar isso como disciplina, como um, um lugar dentro da. Né, e ver como isso se regulamenta ali dentro, porque aí tem que entrar, pelo que o Márcio falou, legalmente, entrar pela. junto, danças indígenas, né, entrar num. não sei como se colocaria isso, né mas esse lugar das danças negras, e tu como um bailarino. É, um um artista, né? Bailarino, coreógrafo, enfim, e, e negro no, no Brasil e tendo um reconhecimento nacional e internacional, que também já passou, já tu dirigiu companhia, né? Uhum. Na, Na França. Na França. Sim. E então a quantidade de coisas que dá pra conversar, né? Daí eu brinquei, vamos fazer uma série, né? Porque é muita coisa, né? É. Mas vamos, a gente pode começar do começo? É, do começo, isso. começo. Quando começou? Pois é, isso, isso foi até, falando um pouco do, do currículo, só para não uh -huh. começar lá do começo, uh -huh. foi até um vacilo não ter me lembrado. Eu tive uma reunião na Casa de Cultura falando exatamente sobre um fórum é, de performance negra que vai acontecer. É,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 pai não, porque não convivi com meu pai na infância, mas de mãe, primos, tios, não é? essa coisa toda, Eu, Ele está dançando, ele está bem. <risos> isso isso é interessante, até porque é, um outro aspecto do, do início de, de, da minha carreira é o, o aspecto temporal, uhum. não é? é lá no, no, no final dos anos 70,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 eu Começa o histórico, né, que antecede uma carreira, chama-se aula. Não tem carreira, não, é aula. Não, tem, não tem carreira que não se inicia com muita hora-aula. Não né, tem carreira que não se inicia com muita hora-aula, com aprender a usar o, a, a sala de aula, né, aprender o que é que se ensina dentro da sala de aula, uhum. porque é aí que se inicia todo o um, um processo.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 É? Uhum. E, e, e se colocar à disposição é, é, não, do, do, não daquilo que eu quero, mas me colocar uhum. à disposição daquilo que é, é possível querer dentro do tempo dentro. de evolução que eu vou obter.